Chato. É o chat, é o yeah. Yeah. Yeah. yeah é o cabelo yeah. branco que ninguém confunde se cai na savana sabe que o bairro é a arca do shot